Dizem-nos, a Maria preparou 15 mil mililitros de chá para uma festa e serviu o chá dividido igualmente em 8 chávenas. Depois dizem-nos, os convidados beberam 6 chávenas de chá. Que quantidade de chá sobrou na festa? Dizem-nos, escreve a resposta como um número inteiro de litros mais um número inteiro de mililitros. Muito bem, vamos então pensar um pouco sobre isto. Vamos começar por considerar aqui as 8 chávenas que ela serviu. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito chávenas. Muito bem. E ela agora quer servir o chá e dizem-nos que ela dividiu igualmente por estas oito chávenas. Então, ela tinha aqui estes 15 mil mililitros e dividiu em oito porções iguais. Então, vamos fazer a conta. Vamos dividir 15 mil mililitros por oito e vamos ver quanto é que dá. Então, temos aqui 15 mil... 15.000, e agora vamos dividir estes 15.000 por 8, por 8. Vamos ver quanto é que está. ora, 8 não cabe em 1, mas cabe em 15, então 8 vezes, 8 vezes 1, 8 vezes 1 vai dar 8, subtraímos aqui e fica 15 menos 8, que vai dar 7, 7, baixamos este 0, ficamos com 70, quantas vezes é que 8 cabe em 70? Bem, cabe 8 vezes, 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 8 dá 64 e nós vamos subtrair. Então, 64 para 70 dá 6. Então, baixamos mais um zero. E agora, quantas vezes é que 8 cabe em 60 Ora, 7 vezes? 7 vezes dá aqui 56, 7 vezes 8 dá 56, subtraímos 60 menos 56, vai dar 4, baixamos mais um 0. o último zero que vamos baixar, então agora 8 cabe 5 vezes, 5 vezes em 40, 5 vezes 8 dá 40, então 40 menos 40 dá resto zero, cá está. 15.000 a dividir por 8 dá 1.875. Então isso quer dizer que cada uma destas chávenas vai ter 1.875 ml. Vou escrever aqui. 1.875 ml. Bem, mas depois os convidados só beberam 6 destas chávenas. Então sobraram 2 chávenas. Vamos... Pensar que eles beberam esta, beberam esta, beberam esta, beberam esta, já que temos 4, 5, 6 e sobraram duas. Então, sobraram aqui quantos mililitros? Bem, sobraram 1875 mais 1875, ou seja, 1875 vezes 2. Vou escrever aqui, 1875 vezes 2. Vamos fazer esta conta. Então, isto vai dar 2 vezes 5, vai dar 10, vai 1. 2 vezes 7 dá 14, mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 8 dá 16, mais 1, 17, e vai 1. E 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Então, ficamos com 3.750 ml. Isto são mililitros. Bem, mas dizem-nos, escreve a resposta como um número inteiro de litros mais um número inteiro de mililitros. Então, o que é que nós temos de saber? Nós temos de saber que mil mililitros é a mesma coisa que um litro. Então, se sobraram 3.750 mililitros, quer dizer que sobraram mil mililitros, porque estou a considerar aqui estes 3 mil. E 3 mil porquê? Porque 3 mil é um número inteiro de litros. 3 mil é a mesma coisa que 3 litros. Portanto, sobraram 3 mil mililitros. Vou escrever aqui mililitros mais mais 750 mais 750 mililitros. Então, cá está. Isto aqui vai ser a mesma coisa que 3 litros e depois mais, vou escrever aqui a verde, mais 750 ml. E esta é a resposta, 3 litros mais 750 mililitros.